na vertente da árvore ou da madeira temos o chi kung o chi kung trabalha acima de tudo a nossa estrutura e o nosso alinhamento interno e a nossa capacidade de mover e limpar todas as toxinas que nós temos O corpo movimentar o sangue oxigênio, os nutrientes a energia ou chi Qi. chi kung vem de trabalho sobre a energia temos o gong o trabalho ou o mérito ou a habilidade que adquirimos e temos o chi a energia que é desenvolvida através do chi kung as posturas tendem a ser mais estáticas. existem diferentes tipos de Shikung. Existem Shikung voltados muito para a longevidade, existe Shikung que é voltado para a desintoxicação do corpo, para curar aspectos mais subtis, e existe Shikung, por exemplo, que é aplicado com, com, com vertentes de aplicação marcial. Por exemplo, temos também o Shikung que é meditativo, é uma prática muito meditativa, quem a faz sente logo os efeitos. Temos o Janzhuang, que é a meditação em pé, e aqui vamos aprender a permanecer, a capacidade de ter paciência, a capacidade, de, mesmo estando imóveis, de não gerar bloqueios no corpo. Então fazemos muitos alinhamentos através do Qigong e é considerado a raiz de todas as práticas.